Mozinhada, olha aí, tio, é versão escorpião, tio <risos> Beleza O Leon tá tranquilo O caberninho tá mais ou menos lembrado, ó Já rola esses barril aqui Vem, seu Loki. Vem que o Leon está aqui, vem Não vem Vem de boa, hein, tio, Pelo amor de Deus, hein Nossa, foi dentro do dente Dentro do celular, seu Loki. Desgraçado Peraí, peraí, vale isso Rapaziada, acho que é melhor deixar os barril para depois, hein Assim tem duas... O quê? Espera aí, tava brincando, hein? Ó, oh. Ó, oh, Leon! Ele é forte, Leon! Oh, Leon! Mas, é, vira, vira e manda. Vá tomar no caneco! Oh, Leon, não! É mentira! Ô oh, Leon! Não, não faz isso não, Leon! Oh, meu, subou tudo, hein? Ó, você já subiu tudo? Ah. Uou! Ah. Olha, combina isso. Vamos meter o amarelinho aqui também, ó, meu Deus do céu, vai ter que aumentar essa vida tua, hein, tio. Pelo amor de Deus, hein. Vamos ficar forte. <risos> Baseada, de momento, preta. Vamos achar mais barril, que esse cara tá muito louco. Pelo amor de Deus, hein. Muita baguncinha. Ó, tem que ter aqui, tio. Ó, abre aí o negócio, O que? <risos> okay, já tá aqui, tio. Toma! Ô, oh, Leo! Não! Oh. Ah, tava de boa, Ah, oh, meu Deus Você tem que estar tá correr pior, Você tem que abraçar. Ó, oh. ó. Oh. Abraço, oh, Calma aí, tiozinho, Você tá de boa? Oh, meu Deus, ele veio mais rápido. Nossa senhora, que gerb! Ô, oh, e Oh meu, pegou hein Você tá mentindo! Oh. Rapaziada, tá mentindo, hein? Tá pegando, hein, tio! Vamos, Vamos sentir as porradas, tio! Rapaziada, tá na captura! Ui, oh, eu não tô tá curtindo isso! Beleza, entra aqui de boa, vira. Olha o Snaporeta, tio. Ah, oh, meu Deus. Tem, tem um espacinho. Ó. Oh. Pega o Snapetão, ó. Oh. Esse molar seu. Ô, oh, meu. Oh, calma aí, game. Calma aí, game. Pelo amor de Deus, hein? Vamos sentir as porradas, tio. Rapaziada, aí tá tudo é agora, tio, ó. Oh. Tá de. O quê? Oh! Tá tranquilo. Tá bem fácil. Fa... Oh. Pera aí, tio. Como... Aqui ah, é o negócio, tio. Pega essa arminha aqui. Explode esse lock. Ah, seu bloco vai ficar perto do bairro. Peraí, tio, tá brincando. Ô oh, meu ele não, não sente as porrada não, hein? Mas é, tá, a rota já tá correndo igual um touro, ó, ó. Se inscreve aí, tio! Não tô curtindo. Escondeu, Me? escondeu! Essa arminha não faz nada, tio. Não faz nada, caverninha. O que você tá fazendo com essa arminha aí, caverninha? Ô, oh, meu Deus, pega esse cobertão, pega ele. Isso. Olha, esse cobertão aí. Ó. Vamos sentir a porrada aí, tio. Isso! Não, oh, meu Deus. cai, isso, cai tio Rapaziada, o caverninha conseguiu guardar um, umas granadinhas aqui E agora a gente vai testar esse lock Porque agora é fase, o que? É fase 2 tio, agora é do mal Cabreirão oh, Calma aí tio, toma seu oh, seu lock Oh Leon, Pô, não erra não Leon, pelo... Ah, de Deus Rapaziada, ele vem subterrâneamente subir Rapaziada mentiu hein, pegou? pegou... Oh, que... Oh, oh Leon, peraí, tio, dá, dá essas acrobacias aí olha Leon oh, meu, o cara tá tapelão hein? Oh, oh Leon, pelo... Oh, de Deus Mas é, vou ter que combinar um chá turbo de novo, ó oh, Combina aqui, map E combina aqui, tio Ai, oh, meu Deus, toma logo essa capoeira, Leon Olha, tem que sair fora daqui, o cara tá muito do mal para que esse negócio de ter... O quê? Oh, é isso, mais dois Vou oh, pegar o jogo, o oh, jogo, vale isso Leon, pera aí jogo, tá pegando hein, fazer é subterrâneo não, uau, uh, uh, uh, uh. pera aí, eu estou bem, o oh, Leon, calma aí Leon, pelo amor de Deus, vamos parar esse cara é trapaceiro, Ó. Oh, é isso, rapaziada, o que, que sobrou, tem um ceguinho, será que o seguin funciona, vamos tacar essa, essa verde, que a verde é boa, oh Leon, peraí! Oh. Ele, tá, ele tá corteiro hein, toma, pode ele Leon, vai, isso! Rapaziada, eu tô aguentando mais não, tio. Ô, oh, meu Deus do céu. Vamos brigar esse. Oh! Ô oh, Leon, peraí! Oh meu Deus do céu! Rapaziada, ele, tá, ele tá se o Leon. Como quebra o um negócio aqui? Abre essa chaminé, tio! É o quê? Ah, tá aberto ali, tio. Chaminé, né? Você tá marcando ali, ó. esperto aí, ó. Oh. Oh, ele tá sambando agora, tio. Oh, meu Deus, céu, ele samba! Rapaziada, aí tá sambista, tio. Tá mais, tá mais difícil, hein? Vamos ficar ligeiro, hein? Vamos ficar ligeiro! a portinha do amor. Vap! Gira! Como ele, tá, ele, ele tava ali no, do outro lado ou é impressão minha? Tava, tá, cara! Ele já tá aqui, hein? Ó! Oh. Rapaziada! Like oh! Yeah. oh meu Deus do céu! O cara ele disturbou minha paz, tio! Tirou toda a minha enxaqueca para fora! Nossa Senhora! Desconfigurou o meu CPU. Ah. Ô, Caverninha, pelo amor de Deus, hein? Vamos jogar certo esse negócio. Tem como abrir essa porta aqui? Sim. O Caverninha tava querendo entrar aqui. É isso mesmo. Olha, será que tem uns segredos aqui? Como é que é? Sim, vira seu lock. É, rola uma escadinha. Oh, meu Deus, acho que era por aqui mesmo que ia, hein? É por aí! Por aí. Era por aqui, Caverninha. Oh, meu Deus. Beleza. Temos nada mais, nada menos que um elevador. Oh, meu Deus. É. E uma escadinha. É ótimo. É a escadinha. Vamos se ligar com é a escadinha, hein? Rapaziada. Outra escadinha. Se inscreve aí, tio. Beleza. Chegamos numa parte nada mais, nada menos. Que nos dá uma granadinha pra refrescar, tio. Ô, oh, meu Deus. Explodiam. Gastamos todas as nossas granadas. Mas não gastamos o pistolador. Isso é um bom sinal. Temos munição de pistolador. Que já pro futuro nos dá um pouco de <risos> alívio. Ô, oh, meu Deus. Ó. Reunião, tio. Peraí. Espera aí, Aqui a pistolinha. Dá para ser de boa, ó. Ó. Oh, meu Deus, os caras vai fazer logo um churrasco dos barril gregos. Aí não, tio. Aí não. Aí bica, hein? O vinho tá ligado nesses churrascos. É isso aí. Pega. Só para explodir. É, tem que dar uma explodida mais. Pra ter mais graça. Eu queria preservar a natureza. Rapaziada, checando. O quê? Oh, como que é o negócio? Olha oh, um, peraí, peraí. Escopreta. Escopreta. Ah, meu Deus. Rapaziada, escopeta não tem. Munição no momento. Corre pro lado ali, ó. Ô, meu, o cara tá quente lá, velho. de é boa. Olha o bigudo desse Loki. Isso, dá, dá um faquinho faz a barba dele. Olha aí. Oh, Ô, rapaziada, tá fazendo o, o Tobias dele. Faz o Tobias desse Loki. Ô, ele não resiste, hein. Ó, oh, sintomas de morte no local. Estamos tá, tranquilo Rapaziada, ó, oh, 1.300. O cara é rico e munição de pistolinha, hein. Antes de mais nada... Uma, oh, meu, não tem mais munição preta não tem. Beleza. Mesmo assim estamos tranquilos. Por quê? O Leon vai chamar uma munição escopeta aqui dentro, ó. Não! Meu barril! 3 mil, tio! Oh. Escopeta, ó, ó. Oh. Não! Mais mil. É, é, um dinheirinho. É bom pro o Eu gosta Já que não podemos usar escopeta, vamos de abrir por enquanto. Daqui a pouco a gente escopreta mais. O quê? ficou preta, rapaziada no chão já íamos deixar essa plantinha do amor, por enquanto é isso hein, mais ou menos isso agora dentro dessa cabana grega aqui, ó, simplesmente temos uma escada secreta que o Leon curte Bap, já picou do barril e prosseguimos o nosso gameplay do amor e adrenalina, rapaziada, o tiozinho do Paraguai, <risos> ô tiozinho do Paraguai, ele é muito rápido tio, adoro a nota do Krauser, ainda deixou pra nós um livrinho profissional Parece que o velho Sadler desconfiou de mim desde o início. Apesar de eu ter conseguido sequestrar a Ashley, percebi... Isso quando o Sadher não me deixava totalmente informado sobre as coisas. Nessas circunstâncias, não tive outra escolha a não ser perder a ajuda dela. Talvez ela soubesse desde o início o que aconteceria. Sempre acreditei que seus objetivos eram diferentes dos de Wesker e dos meus. É a oportunidade ideal para descobrir. E então, depois que eu me livrar do Leon! <risos> <Ele> é... <risos> Leon! Oh, Leon! Rapaziada. O cara tá mexendo com o Leo. E recuperar a amostra, enviarei a Wesker os corpos de ambos em um saco plástico. Ah! O oh, meu Deus, tá mexendo com você, liu Você leu oh, sua cartinha aí? Vamos se ligar e ficar esperto, hein? Vamos comprar os negócios Paraguai aqui e ficar mais protegido Não que o cabernet é uma podre. Beleza, rapaziada. 87 mil é uma graninha altamente legal, hein? Ó, oh, já podemos colocar mais capacidade na escopeta. Is that all stranger? Vap, agora vai caber munição de sobra. E sem contar que o tiozinho já nos dá 28 munições de escopeta. Isso é legal. Rapaziada, o pistolador vai merecer, Zero. sim, um pouco mais de capacidade <risos> de munição. Vamos <risos> encher Zero. de munição esse lock. Nós, tio, gastamos todo dinheiro com o pistolador. Rapaziada, já rola um barril aqui? Ó, mais muniçãozinha pro polião. O polião adora isso. Ai, que delícia. Mais caixinhas do amor. Cinco mil. Oh, deus! Ah, tá cheio de dinheiro aí, ó. Beleza, já fizemos a limpa. Já melhoramos as armas. Como é que é o negócio tem uma entrada de. Oh meu Deus, ô oh, você tá vendo o que eu tô vendo? Olha aí, Pedra Azul da Traição, Leon. Ô, <risos> oh, Leon, curtinho, hein? Nossa, bateu no zóio hein? de lado aqui do caverninho. O caverninho acabou vendo isso sem querer, hein? Vamos se ligar. Vamos ficar ligeiro, hein? Rapaziada, o caverninho não tá com bom pressentimento agora, hein? Ô, vezes... o oh, oh, caverninho voltou. Burro! <risos> uh, Vap, que burro. Rapaziada, tem um treinamento grego aqui. O caverninho simplesmente vai ganhar uma grana. Extra! Vap! Rapaziada, o cabelo ganhou 50 mil! Tio. Vamos se ligar que agora o pistolador já pode é ter o um nível estranho? máximo! <risos> ah! <risos> Beleza rapaziada, continuando a história Eu, você e o Leon Temos que subir a escadinha do amor aqui, hein? Vamos se ligar, hein? Rapaziada, nada engraçado Rapaziada, a única coisa que sobrou é a porta grande, e o Caverninha já tá ligado, porta grande no é é simplesmente amor tretístico. Vou tentar umas fogueirinhas aqui, se não se importa o Caverninha vai descer de boa.